uma Boa tarde sou Maurício Mococa Hoje nós vamos fazer um vidinho aqui é, Vamos batear um pó de ferro Que já está na uma areia misturado com pó de ferro Para ver se tem ouro nele Então um vidinho curto, rápido Pessoal que tiver interesse aí nas varionicas O contato está aí embaixo aí do vídeo E pedir o pessoal para se inscrever no canal Deixar seu like E logo, se nós tiver 5 mil inscritos, nós vamos fazer um sorteio: Um diamante e uma avariônica. Vou passar para o meu amigo de West gravar e eu vou bater. Ó, primeira coisa é mexer a areia. Ela está misturado com, pó de, com esse pó de ferro preto e você mexer ela para que o produto pesado vai para o fundo. então você tem que ir mexendo com ela agora nós vamos batiar ela a água entra de um lado sai, sai areia do outro entra a água sai areia com água de outra é muito simples de batiar Você pode ver que a onda sai tá saindo areia e faz até o risco na água. Não é simples, o bateamento ele é muito simples de fazer. A água entra de um lado e sai do outro. A água entra de um lado e sai do outro. Ele é muito simples. Agora nós torna a mexer para que o produto pesado desça e no fundo só vai sobrar o pó de ferro e se tiver o ouro vai sobrar o sinal de ouro no fundo agora nós vamos bater de novo agora eu vou botear com a mão só o pessoal vê que, que dá para baixar só com uma mão, basta ter treino, eu conheci um rapaz que só tinha um braço e baixava só com uma mão, então é, esse aqui eu faço porque eu tenho treino, agora quem não tem não faz, agora é com as duas. Pegar é o material pesado de novo para o fundo Esse aqui mais é né? só para ensinar aí o pessoal a ó. Outra Pega sempre aqui ó. Deixa 3 quartos da bateia para frente Roda ela na água Entra uma parte e sai a outra É muito simples demais A traseira dessa trabalha com a traseira um pouco levantada dar mais uma mexida nela para a subir logo nós já vai estar nós já vai estar já no final dela então a água sai de um lado, a areia sai do outro Agora nós já estamos no finalzinho. Agora já dá pá. Já temos muita areia ainda. nós já estamos já no final ó, já no pó preto ainda tem um pouco de areia mas se tivesse ouro já dava para ver aqui ó já dava para ver o sinal amarelo aqui do cantinho da bateia vamos batir um pouco tirar uma um pouco de areia dela aqui ó essa parte aqui ó então se você ver algumas coisas amarelas brilhando ou fazer uma carreirinha amarela aqui na ponta aqui do pó preto é o ouro em pó e quando ele é granulado ele fica aqui no no meio da no meio do, do de, de, desse pó preto que é pó de ferro isso aqui então ó, não tem nada amarelo não tem ouro Lá, nem o pózinho ficou no pilãozinho Não tem nada Então é 7 minutos. minutos Aqui A parte aqui do pilão É a parte onde para o ouro Para a parte mais concentrada O mais é pó preto e esse pó preto aqui também ele é utilizado para outras coisas, eu tenho vídeo aí explicando sobre esse pó preto o pó preto aqui tem, ele vai para misturar em tinta, vai com uma série de coisas então é um pó importante também os vídeos que nós temos ele chama ouro preto você vê algumas coisinhas amarelas, mas hum, é muito sumido aí no meio Então já nós vamos encerrar esse vídeo Então dá mais uma aqui só com a mão o pessoal vê que é possível batear com a mão só não nada, nada de pózinho amarelo só pó preto mesmo mais uma boa tarde nós no uma Mococa e até o próximo vídeo meu dedo tá é moeado parou? meu dedo tá é moeado, pode bater ou sei não tem é que não, não gravando ainda não gravando ainda uma batalha Maurício hoje fazer uma apresentação das varionicas essa que eu estou na mão aqui é a modelo 2 é uma tecnologia de ponta o pessoal que tiver interesse aí a descrição está aí embaixo aí do vídeo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 abre a outra vira ela para baixo, puxa a antena faz o L isso é, ela está pronta para ser usada essa é a número 3, é telescópica ela é encorre, fica toda dentro do tubo é uma antena muito bonita também é um dos modelos que nós estamos fabricando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 Então essas é a é as telescópicas. O fundo da tampa é número 2. Aqui é a câmera dela. aonde você coloca diamante, ou coloca ouro para caçar outro. E ela também trabalha para o comando de voz. Todas as antenas minhas trabalham para o e comando de voz. Agora nós vamos mostrar a número 4.